Thank mm -hmm. you. Para lidar, trago essa rosa. Para lhe dar, meu amor, hoje o céu está tão louco. hoje o céu.